Sobre as máscaras, a recomendação é que, primeiro, nunca se compartilhe máscara uma pessoa com a outra. Cada um tem a sua e ninguém usa a máscara do outro, igual se fosse um escovo de dente. Mesmo se a máscara estiver lavada e passada, cada um com a sua. Outra recomendação em relação às máscaras é o seguinte. Quando voltar da rua com elas, é, coloca ela de molho numa mistura que compreende 10 mL de água sanitária, dessa água sanitária que é a 2 ou então até 2,5 por cento, a gente mistura então 10 mL de água sanitária com meio litro de água comum. E aí nessa mistura a gente coloca a máscara de molho durante meia hora. Depois disso, aí essa máscara é lavada com água e sabão normalmente. Aí a gente coloca para secar e passa essa máscara e guarda num saco plástico limpo exclusivamente para isso. Todas as vezes que tirar a máscara do rosto tem que fazer isso. Então eu não posso, por exemplo, voltar da rua, tirar a máscara e deixar ela guardada em algum canto para depois usar de novo, não. Usou, tirou, vem para lavar.